Como resolver aquele problema da lateral da coxa, aquele buraco lá na lateral da coxa? Mas primeiro deixa eu me apresentar, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir mais esse vídeo, tem que ter liberação do seu médico para poder fazer as atividades físicas, tá bom? Isso é muito importante, e para ter resultados reais, ganho de massa magra, vai lá embaixo na descrição desse vídeo, lá embaixo. e Clica no link para adquirir o cardápio ganho de massa magra. Só R$ reais, você não vai se arrepender. Vai por mim. Vamos lá? Vamos começar com essa dica passo a passo para você poder eliminar esse probleminha aqui da lateral. Existem duas formas de se fazer esse tipo de exercício. O primeiro eu vou fazer em pé, que é para você que não gosta de fazer treinamento deitado, apesar que o deitado força um pouquinho mais. Aí eu vou mostrar a diferença, mas vamos primeiro no em pé. Em pé você vai fazer o seguinte, vai ficar de frente com as pernas paralelas à largura do seu quadril primeiro você vai iniciar a largura do seu quadril e aí você pode colocar ambas as mãos assim na linha da cintura e você vai abrir lateralmente a sua perna e volta Abra e volta. Só que observe o seguinte, quando você abrir lateralmente a sua perna, evita fazer essa inclinação do seu tronco para ter uma elevação maior da perna. Não é isso que vai fazer com que a musculatura seja trabalhada. O que vai fazer com que a musculatura seja trabalhada é você conseguir manter o eixo, mais vertical possível e abrir e fechar porque quando você abre e consegue manter o seu eixo mais vertical possível você ainda trabalha a musculatura aqui ó, lateral flancos, você consegue pegar também a área da sua cintura então em um único exercício que tá como base inicial como base principal trabalhar essa lateral aqui da sua coxa do seu bumbum, você automaticamente você está trabalhando também linha da cintura e os flancos olha que coisa legal agora se você deita e faz esse movimento faz o teste vamos fazer o teste eu gosto de provar tudo aquilo que eu falo, porque eu experimento, aqui não é achismo, eu experimento, sinto e passo para você poder também sentir. Vai lá nos comentários e diz para mim se você sentiu quando você ficou o mais reto possível, presta atenção, mais reto possível, Ó, abriu, voltou, abriu, voltou, essa região aqui, e quando você deita o tronco para ir mais lá em cima, você já não sente, então significa que quando você fica o mais reto possível e abre a sua perna, você automaticamente trabalha a musculatura também lateral do corpo. Essa foi a primeira dica, mas como é que pode ser feito, professor? Passa aí para mim, pelo menos para eu poder entender um pouquinho, vou passar um pouquinho para você entender, tá bom? Presta atenção, colocou a mãozinha, 3, 2, 1, vamos lá, um. 2, 3, 4, 5. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, eu tenho um problema. Eu não tenho equilíbrio para ficar assim parado e fazendo o movimento. Como é que eu posso fazer? Mãozinha na parede. Aí você mantém. Equilibrou. 1, um, 2. Aí depois virou o lado. Colocou o outro lado, um, dois, é até melhor para você poder ficar retinho. Aí vamos para a segunda dica, mas antes da segunda dica, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, dá o um joinha, não custa nada, é de graça e você ainda pode receber várias informações que serão úteis, úteis nos seus treinamentos, acredita aqui no professor. Vamos lá, eu vou abaixar, deitar de lado, vamos deitar de lado, assim. Estica o seu braço, esticou o braço, deita de lado com uma perna sobre a outra, tá ok? E aí você pode deitar no seu braço, eu gosto de deitar assim no braço, tá? Pode colocar a mãozinha aqui do lado? Pode, você pode, mas tem pessoas que também gostam de apoiar a mão aqui na frente. O que você vai fazer, trabalhar da seguinte forma, ó: sobe e desce, sobe e desce. Por que eu falei que assim se tornava um pouco mais difícil? Porque assim você consegue isolar a musculatura e aí você já não trabalha tanto a lateral, mas em, em contrapartida vai ficar mais difícil fazer o exercício para essa região aqui lateral, porque você vai estar deitada, vai fazer o movimento, subir e descer, subir e descer. Vai fazer o máximo que puder, contando sempre, aí você tem que contar, não tem como não contar, porque se aqui você conseguir fazer 20, 30, 40 repetições, você tem que fazer a mesma coisa para o lado oposto. Deitou, colocou a mãozinha e subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Feito desta forma, você vai conseguir ter resultados bem satisfatórios no seu treinamento, mas tem que lembrar o seguinte, para poder esse resultado sair e você visualizar, tem que ter o cardápio ganho de massa magra que é onde você vai começar a gerar músculo nisso daí, vai lá embaixo na descrição desse vídeo, tem o um link é lá no Hotmart promoção, só 23 reais. eu vou fazer esse mantra porque eu garanto a vocês que ali é uma reeducação alimentar. É uma reeducação alimentar. Então você vai aprender a alimentos bons, saudáveis e que irão te dar resultado. Aproveita, vai lá embaixo nos comentários e me diz qual a cidade, o país ou o estado que você está e se você sentiu tudo aquilo que eu falei, que eu conversei com vocês aqui, tá bom? Um beijo, até nosso próximo encontro.